Então, FALA 6, Continuando a série de Outro Episódio 14, dessa vez eu sei que não perdi a conta porque eu lembro que o último episódio que eu editei ontem era o 13 HA! Este episódio foi mais tenso do que do que eu levei susto, eu levei um susto, pelo que eu me lembro eu levei só um, se eu levei algum outro vocês vão ver aí, mas que eu lembro, eu levei só um e foi bem mais tenso, do.. foi bastante tenso porque teve o Chris Walker quando tem o Chris Walker geralmente é bem tenso e mas na verdade teve uma parte engraçada também porque eu, eu consegui fazer um bug ali do nada infelizmente o bug não me ajudou muito só que teria me ajudado se fosse de outro, de outro se tivesse acontecido de outro jeito o bug teria me ajudado então é foi um pouco engraçado por causa desse bug foi mais foi bem tenso por causa do Chris Walker eu levei um susto e eu morri uma vez então é é isso Fiquem aí com o vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau. Tá alto para um caramba. Ué, deixa eu um cara aqui. Ah, acho que ele tá mais pra I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us, used us, turned us into these things, because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn burn the whole goddamn thing down get out who are que people get out of the kitchen i'm oh, so tired deixe queimar let it burn eu não sou a única vítima aqui nem de longe eu assisti um homem esperar para queimar até a morte a mais dolorosa morte imaginável melhor do que ficar nesse lugar mas ele... Mas ele não tá... Tá bom, deixa eu não queimado, né? Ele tá esperando ser queimado, cara. Calma aí, se ele não vai ser queimado. Tanto o meu objetivo é ligar o bagulho pra... Vicente, tá? Ok. Ok. Vou baixar. Tem que ir exatamente Aqui Só que talvez tenha um ponto pra cá Vai que tem uma battery que não explodiu por aqui Esse lugar aqui é muito suspeito, tá? Por isso que eu tô vindo pra cá Só que ali, incrivelmente, não tinha nada Ou eu que não vi Não, eu queria fechar essa Cafeteria. Cafeteria? Tá escrito em português? hoje. Achei que só travessia os documentos e os legendes. Ok, em inglês todo mundo sabe que é cofeteria, né? Tô usando o nome como você fala em inglês. É claro que eu tô usando, né? Puta merda, eu também tenho que falar que eu tô usando. Ok, eu não sei pra onde é. Não sei se é pra cá que eu passo aqui Lembrando que eu quero ir pro lado errado, tá? Eita Ups, Pior que eu não sei onde Ah, tá salvando, então esse aqui é logo certo Deixa eu ir pro outro lado Eita, deu um bug ali na porta, viu? Deixa eu vir pra cá. Tá, se tu escondendo bem. Ah, ok. Tem alguma coisa Ah, tem document aqui Tem battery por casa Que isso, mano? Nossa, que iluminação bizarra Tá hack? Tá iluminado só os pixels Que sentido Tudo bugado, a parte aqui Iluminação nesse lugar, tudo bugado Ah, documento Documento Panfleto de desordem de estresse por proximidade psicopatológica. Entendi. Tem um pato por aí. Que é o Psyduck. Psicopatológico. Aham. Ok. Se você está vendo coisas, diga alguma coisa. Não há o que se envergonhar a respeito da desordem de estresse por proximidade psicopatológica. D.I.P.P. Fale com seu pai. Supervisor para conseguir a ajuda de um conselheiro de sucesso da Murkoff. Ok. Frente. Então, ah, panfleto. Ok, entendi, entendi, entendi. É tipo o anúncio da Murkoff Ok, era assim que eles recrutavam os, os loucos pra esse jogo. Foi? Tá, agora vamos continuar. Logo certo. Talvez não, né? Porque eu não acho que seja aqui. Nada. Ok. Não há água no sistema. Você tem que ligar as duas válvulas primeiro. Ok, que nem lá naquele... Que nem quando veio, vem pro foot, né? Eu poderia muito ter levado susto se eu não tivesse falando. Se tivesse quieto, eu com certeza levaria um susto. Se eu deixar eu aumentar o volume, que daí vai ficar mais... Mais assustado. E eu sei que é isso que me... E eu sei que a... as views dos vídeos do são meu... do... é só quando eu tô susto, assustado. Tá? Eu sei disso. Não é porque vocês estão interessados no jogo. Vamos lá. Ah, É o Chris. É o Chris? É o Chris? Acho que eu esperei demais. Ah não, não esperei, não. não. <risos> Ai, eu fui lagarto! E não me pega! E não me pega, não me levo B Esse jogo não poderia ser mais criativo, não Eu tô vendo ele ali Eu vou ir correndo, mano Oi Ah, ele me trancou Sai Tanto que é eu, velho Ai Ok, isso foi um semi-susto Não foi um susto PELO AMOR DE Deus. Tô vendo tudo torto, velho! Daqui a pouco ele vai sair de lá. Alá, o que será que ele escutou? Que lugar é esse? Segundo aquele, aquele lugar lá. Parece um lugar, velho. Acho que ele vai voltar mas ok dele velho Ups, que é o pior lugar que eu posso estar velho Eu achei que era aqui Ah é aqui Eu achei que tava certo Eu acho que ele vai me achar Eu acho que ele vai me achar Tá muito fácil, só tem dois armários aqui velho Meu lugar Ele vai me achar muito velho, ele vai me achar muito Será <risos> que Eu tenho que achar outra válvula. Tem uns bugs de iluminação que faz parecer que é Battery, mas não é. O problema é que eu não sei onde é que tá a outra válvula. Ou eu já passei por ela e nem vi. favor Ele dizia que eram duas válvulas. Ai! Nossa senhora, um velho! Ah, eu não pode isso aqui, velho! Ah, eu. Ah, zero, zero! Eu não consigo sair daqui! Eu travei! Ah, Puta merda, limpeza! Deixa eu De limpeza! Que talvez já esteja coisado, coisado também! Deixa eu ver! Ó, são duas válvulas, ok, então tá! Então continuando sendo duas! Tem que achar a outra. Não sei que tá ali. Quero achar a outra. Tá. Ah, ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ui! Nossa! Tá, eu acho que a outra válvula tá aqui. aí ah, o trouxa! Eu achei que ele ia me pegar nessa, hein? Ah, não tem como ele vir aqui de outro jeito, né? Disse diz que não. Porque a música continua. Cara, não, um não, valeu. A música continua. Ok, uma das válvulas era aqui. Agora eu tenho que ir lá na outra, eu vou correndo não, velho. Agora já fica. O problema é depois. Daí eu tenho que correr lá pra sala, clicar e aí ver o que acontece ainda. Eu não sei onde é que ele tá. Lá dentro não tinha nada, tinha uma bateria em cima da mesa. Ok, tem que pegar ela também. Pega depois. 15 minutos de bruto já Ele vai me achar. Ele tá chegando perto demais Oiê, tudo bem? Não, não me joga pra esse lado não Me joga pro outro Que isso mano? O cara fuzilou a porta, que foi isso? <risos> que barulho foi esse velho? O cara fazilou a porta, mano! Tenho certeza absoluta nisso! Vocês escutaram esse barulho, mano? acho que bugou o som do jogo. Ou foi na vida? Não, não foi na vida. Puxou, é? Será que ele ficou bugado lá? Será que eu travei o Chris Walker? Espero que sim, porque eu vou voltar aqui, velho. Eu travei o Chris Walker! Nossa, olha esse barulho, velho! Nossa, pior que é bem na sala que eu preciso ir. Nossa, se, se não fosse na sala que eu preciso ir, eu deixaria ele. Entra, pelo amor de Deus! Eu travei o cruise walker, velho Tem alguém aqui? Tem Oh, porque ele já vai estar aqui. Eu, eu queria travar ele de novo, né? Aí seria bom, fugiria de boas. Eu acho que ele tá esperando, mas. Vi a sombra? Eu acho que ele tá me esperando ali. Vamos lá. Ele não tá me esperando, não é? Ai, desistiu. 9 minutos de bruto. Bora lá. Tem que ver como é que vai ficar o outro. Eu acho que não um susto nisso. Né? Nesse vídeo. Por enquanto. Por enquanto. Mas eu acho que eu já tô acabando. Eu espero que não, não seja tentativo suficiente para me esperar aqui no canto, porque agora eu preciso que ele vá.